Fala pessoal, e aí tudo beleza? Nesse vídeo, vou falar de 9 sinais que indicam baixo níveis de testosterona nos homens. Então já mete o pé nesse like aí, que isso me ajuda muito, meu irmão. Fechou? Então bora, lá, saber essas porra, de baixo nível de testosterona. A testosterona, é o principal hormônio presente no organismo masculino, influencia o comportamento, o desempenho sexual e também algumas características físicas. Entenda como a deficiência de testosterona pode afetar seu organismo, e, na dúvida, converse com seu médico, beleza? Primeiro sintoma de baixo nível de testosterona. Baixo interesse sexual. Esse é o sintoma mais específico para desconfiar de baixos níveis de testosterona no organismo. Inclusive, pode ser possível perceber uma perda da potência sexual, ou mesmo uma disfunção erétil. Segundo sintoma de baixo nível de testosterona. Cansaço excessivo. A fadiga também é um efeito comum de baixos níveis de testosterona. Isso acontece porque o hormônio também está relacionado com a produção de energia, e taxas reduzidas refletem na forma de cansaço. Terceiro sintoma de baixo nível de testosterona. Pensamento confuso e problemas de memória. A testosterona também atua diretamente no sistema nervoso, incluindo áreas responsáveis pela cognição e concentração, dessa forma, baixos níveis do hormônio também se traduzem como uma dificuldade para manter a concentração em atividades ou mesmo assimilar conceitos. Uma consequência dessa falta de atenção pode ser a dificuldade de memorização. Quarto sintoma de baixo nível de testosterona. Mudanças de humor. Os baixos níveis desses hormônios estão relacionados com o aumento dos casos de depressão masculina na terceira idade. Como a testosterona também age no sistema nervoso, uma mudança em sua produção afeta o bem-estar e o humor dos homens, o resultado é um sentimento maior de tristeza, que pode evoluir para uma doença. Quinto sintoma de baixo nível de testosterona. Dificuldade para construir músculos. É fácil perceber a influência da testosterona nos músculos dos homens. Por volta dos 12 anos, quando os testículos começam a produzir a testosterona, os meninos ficam mais fortes. Sexto sintoma de baixo nível de testosterona. Acúmulo de gordura corporal. O homem não só perde massa muscular quando a testosterona não está adequada, como também ganha gordura na região do abdômen. Isso porque os músculos que ele perde irão se transformar em gordura, e essa mudança se dá principalmente na cintura. Sétimo sintoma de baixo nível de testosterona. Perda de massa óssea. O homem tem uma diminuição também da massa óssea relacionada à testosterona. Isso inclusive é uma das causas mais importantes de osteoporose masculina. Oitavo sintoma de baixo nível de testosterona. Baixo crescimento de pelos. O crescimento de pelos em algumas áreas está diretamente ligado à produção de testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres. É a partir do momento que esse hormônio começa a ser produzido, por volta dos 12 anos de idade, que os pelos no rosto, tronco, nádegas, virilha e região pública começam a crescer nos homens. Dessa forma, níveis mais baixos de testosterona podem levar a um crescimento mais baixo de pelos faciais, pubianos e pelos nos braços e pernas. Mas não é a baixa de testosterona responsável por queda de cabelo ou calvície, por exemplo. Nono sintoma de baixo nível de testosterona. Problemas para dormir. A deficiência em testosterona pode deixar o sono prejudicado, no sentido de que ele fica menos relaxante, menos restaurador. Em alguns casos, a baixa testosterona pode causar agitação durante e até mesmo o episódio de insônia. Entretanto, é importante lembrar que esses sintomas aparecem em conjunto quando o problema está relacionado com a testosterona. E aí, galera? Vocês têm algum desses sintomas? Comentem aí, eu quero saber, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, não esquecem de dar um gostei, fechou? Até o próximo vídeo.